E aí galera, tudo de boas? Queria agradecer você por ter me mandado perguntas para o Miguel Responde 02, Lex. Hoje a gente vai fazer um vídeo em cima dessas perguntas. Se você interagiu, fica ligado que a sua perguntinha vai aparecer aqui. A Clarissa Lobo pergunta, quero saber do Miguel o que é fraternidade. Fraternidade, eu acho que é um dentro. O que que é um escaravelho? É o coelho que tem caraca assim, é caraca, suvaco. Matheus Araújo pergunta Fala Miguel, beleza? Sim, tá tudo beleza O que eu preciso saber pra que um adolescente pare de ser chato? Pega uma manga assim, bem grande assim Enfia na, na boca dele assim E depois faça ele de seu refém aí Aí ele pode ser chato. O que, que é um acúmulo nimbus? A coruja de nimbe. Fabiana Guzman pergunta Oi Miguel Oi Responde pra mim O que é um orçamento? É, eu acho que é um urso de cimento O que, que é o acre? É um lugar que tem tem dragão, tem floresta, tem, tem tubarão, tem... Tem dinossauro? Mariano Shoa pergunta Miguel, o que é bodega? Bodega? Pesquisa aí no Google o que é bodega Ela te dá uma, eu tô brigando contigo Eu tô, tô sendo legal contigo Só pesquisa no Google O que, que é o Michel Temer? É, é o cara que roubou o emprego da Dilma André Pacheco pergunta Miguel o que é um ornitorrinco? Peraí, pai, deixa eu imitar um ornitorrinco aqui, peraí. É misturar de lagartixa com pato, entendeu? Aí é um animal silvestre, assim, fica na água, depois sobe. Clara Rodrigues... Ah, Sabe quem é Clara Rodrigues? Eu sei! Qual a sua música preferida? É a música eletrônica. Canta pra gente. Tá bom, não fica chateada, mas eu não sei, tá? <risos> Leila Guimarães. Miguel, o que é uma abdominoplastia? É um abdômen do espaço do alienígena. O Alessandro Swinert. Swinert? <risos> o que é um plebiscito? Acho que é uma nuvem com gold play eletrônico. O que é uma mosca varejeira? Uma mosca... Que tem olhos assim, ó, vermelhinhas assim, que é muito sapé. É isso aí. Se inscreva no meu canal, dá um joinha, deixa sua pergunta aqui embaixo. Prometo que vou mostrar ela depois. Beijão!